tem alegria aí, vem dentro de você, é só você querer, busque a sintonia, a sintonia das mágicas ondas da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, boa tarde, boa tarde mesmo, eu sou Paulo Sérgio Oliveira, em mais um programa... ...pela Rádio Mundial, a Rádio que Acredita na Vida. Tem um convidado internacional hoje aqui comigo. os trabalhos técnicos, meu amigo Eri, fazia tempo que a gente não fazia juntos. Muito bem-vindo aí. Mais um, mais um amigo, mais um parceiro aqui da rádio. Começa o programa agradecendo. Agradecer é fazer a graça divina descer até você. Agradecendo pelos trabalhos, agradecendo pelas postagens que colocam no Facebook... ...o pessoal pede mais coisas lá. Aliás, você ouvinte interativo, Paulo Sérgio Oliveira, com H no final que é o mesmo endereço no meu site, Paulo Sérgio Oliveira com H no final, você pode gulgar também, isto é, você pode digitar meu nome no YouTube e você vai achar vários vídeos, vários programas como esse que está sendo filmado hoje com esse meu convidado internacional. Então eu agradeço, agradeço pelo meu livro que sai agora o mês que vem, agradeço pelo número de alunos que a gente está conseguindo na nossa formação em Constelação Xamânica, agradeço pelos trabalhos de Constelação Xamânica de segunda, quinta e sábado que estão lotados, os trabalhos do toque do despertar, que a gente não tinha tempo, estava fazendo sábado à noite. Olha só que interessante. Agora eu estou fazendo na Zona Leste, Guarulhos e Zona Norte também. Então arrumando outros horários. Paciência com a minha agenda aí, gente. Escuta esse som internacional aqui com você. Daqui a pouquinho ele trouxe flautas peruanas. Com vocês, o som de Meu Amigo Aníbal Bras Inca. Aníbal, muito boa noite, boa tarde, né? Aqui em São Paulo, essa hora, está mais ou menos tarde e noite. Fiquei encantado com o seu trabalho. Lá quando eu conheci seu trabalho lá no Acaê, um grande amigo. Um abraço para o Acaê, né? Um grande amigo. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Ele tem uma flauta aqui, gente, uma flauta... Como é que chama aquela flauta? Para mim, espacial. É, a, é a flauta é... Perdão, é, boa noite, Paulo. Prazer é imenso. Prazer é todo meu. Você sabia que um, conto, um conterrâneo seu fez o meu disco, Consciência Cantada? Ele fez as faltas. Carlos Carte também. Isso. Um grande abraço para Carlos Carte. É, o grande irmão né? Eu, me, eu dou sorte para o peruano, viu, cara? Que bacana. Ah. Que bacana. Um povo muito bom, gente. É um povo muito conectado. Seja muito bem-vindo. Você já teve aqui na, na, na, no programa do Tiago. Um abraço para o Tiago Barbosa também. Ah, cara. Né? Que, poxa vida, é um grande amigo. Tá fazendo meu clipe, o clipe da, da música Receita de Felicidade. mostra esse som espacial para os nossos ouvintes aqui. E para os nossos hoje assistindo, assistentes aqui da internet, né? O telespectador, youtuber, tem vários nomes. Olha, gente, esse som. Pena que vocês que estão pela rádio não conseguem ver o tamanho dessa flauta. Mas isso está sendo filmado para você. Como é que chama essa flauta? É a flauta Dos Hemisférios. É uma invenção do filho do Tito La Rosa, Omar La Rosa, um grande xamã, Tito La Rosa, Sim. que já visitou o Brasil. pessoal que estudou xamanismo sabe quem é e excelente, deixou uma obra maravilhosa. O que deu para perceber é exatamente isso. Tem os dois sons que saem por dois lados, que mexem. Se você escutar isso, meu ouvinte, mais do que cinco minutos, você entra num transe, Que eu experienciei isso lá na, quando a gente estava em Jogitiba juntos, lá né? Aliás, eu toquei para um público bacana, ele foi muito legal também. Eu fiquei num estado, essa flauta ela é uma planta de poder. Sim, <risos> Uau, sim. ela mexe muito com a gente, né? E, e ela equilibra os dois hemisférios, seria isso. Sim, é, é um instrumento que, tanto para quem toca quanto para escuta, então ele ajuda a trabalhar os dois lados do nosso hemisfério de maneira conjunta. Perfeito. Gente, isso aí é um trabalho, é um trabalho que a gente fala muito no toque do despertar. Quando os, os dois lados do cérebro, cérebro, os hemisférios começam a conversar, quando os lóbulos parentais começam a conversar, você consegue eliminar o, a, a percepção, a falsa percepção da dualidade. Isto é, você não compara mais as coisas, porque não existem duas coisas para comparar. Então, você não comparando, automaticamente você não julga. E esse estado não é um estado racional. Não adianta você querer é, dizer, eu não vou julgar mais ninguém. E você pegar o metrô, você escutar uma história política, você escutar, você vai acabar julgando porque o coletivo é mais forte, isso está dentro de você. Não é racionalmente, eu falo muito isso dos meus trabalhos, que você cura isso. É com ferramentas assim que você faz o cérebro conversar, essas duas partes parentais conversar, conversarem e aí realmente ocorre uma mudança neurobiológica, gente muda o cérebro. Eu fiquei impressionado com essa flauta, Por poucos minutos que eu fiquei perto dela, ali, a minha filha estava comigo lá, lá no Terra Xamã, eu fiquei impressionado mesmo, isso aí é uma mágica que você tem na mão, parabéns. Eu vou pedir para você me acompanhar aqui, meu ouvinte está acostumado com música. <música> chamar o grande espírito de força. Saudade do, do amigo Carlos Carti, homenageando também meu amigo Daniel Nancários, flautista chamando-vos todos. Muito bem-vindo, Aníbal Brazinca. Grande espírito de força, grande espírito de amor, desperto o ao som do meu tango, desperto de amor desperta o mundo ao som do meu tambor desperta o mundo ao som do meu tambor do toque honra a tua eternidade na pele clama o reino animal na batida afirma com autoridade a madeira invoca o mundo vegetal grande espírito de força grande espírito de amor Tambor. Desperta o um mundo ao som do meu tambor O toque honra a tua eternidade Na pele clama o reino animal Na batida firma com autoridade A madeira evoca o vegetal Grande espírito de força Grande espírito de amor Desperto o um mundo ao som do meu tango. Desperta o mundo ao som do meu tambor Acalenta como a lua a humanidade Sopra o vento dissipando a agitação Acende com teu sol a irmandade chove amor pra inundar a ilusão Grande espírito de força Grande espírito de amor Desperta o mundo ao som do meu tambor Desperta o mundo ao som do meu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 É hoje o tempo da verdade. O agora é a hora crucial. O momento requer muita integridade. No presente brilha a luz consciencial. Grande espírito de força, grande espírito de amor. Desperta o mundo ao som do meu tambor. Esperto ao som do meu tambor. House house, house, house, house. Olha, o programa de hoje está bem xamânico. Quem pegou o programa agora Aníbal brazenca Aníbal, essa flauta que você está me acompanhando com essa maestria é uma flauta? Este já é bem tradicional da cultura inca, tá. chamada quena. Wow. Então, os incas antigamente eles faziam tanto de ossos, eh, dos animais, eh, tanto de bambu e até em cerâmica, que hoje em dia se encontra nos museus antropológicos. Que coisa linda, gente, coisa linda. Vou até, até deu calor aqui, vou pedir para ele jogar um arzinho aqui, estou suando na sauna da Rádio Mundial. <risos> Cara, que bacana, chamamos uma força aí. Aníbal, você está fazendo um trabalho então com músico, música e Terapia espiritual, é isso? Sim, é, o meu trabalho é, vai um pouquinho mais além do trabalho de meditação, eu diria assim. É, é, chamo de espiritual porque é, quando faço uma analogia, é como se eu, é, digamos, quando a gente lê uma partitura de maneira horizontal, uhum. verdade mas a minha música eu tento fazer como se fosse uma partitura em espiral. Perfeito. Eu sei o que é isso. Quando eu falo para o pessoal, a psicologia transpessoal chama de eixo experiencial, que vai aumentando. É, drake estudou isso como ressonância amorfica. Tem explicação científica, gente. Você começa, não é uma segunda volta. A segunda volta é, é a duzentésima é duas Sim. mil. A, a gente fala que nessa matemática quântica, 2 dois mais 2 dois dá é 22, não dá quatro então, realmente, eu entrei num estado muito especial lá. Eu fiquei muito impressionado com o som. Não só o seu, bacana, mas aquele pessoal que estava com você. Sim. Né? Muito Carol, bacana. É. Carol, um abraço para Carol. Pra Carol. Sim. E o outro menino do violão? O Murilo. Murilo, um abraço. Sim. Que trabalho lindo que vocês fizeram ali. É. Gente, ouvinte mundial, a gente vai fazer dois programas aqui, porque o Aníbal é uma oportunidade rara de trazer aqui. E estou muito feliz que você aqui, Aníbal. Graças. É, eu, vou, eu vou agora encerrar esse primeiro bloquinho aqui para você que está aí na rádio não vai estar é, tá ouvindo pela rádio não vai acontecer nada tá eu vou encerrar com o som dele e só para a gente trocar a, a questão aí do, do, do, da, da filmagem traz um som de flauta sozinho eu não vou te atrapalhar mais <risos> <risos> é, vamos continuar então um pouquinho com esse som espiritual que eu falo porque eu procuro mais a conexão com o nosso espírito celestial então, a gente tem que ir além do que os nossos corações falam, abrir mais eh, o, o nosso cérebro, o nosso canalizador, para chegar à eh, nossa conexão com o nosso ser celestial, o universo. Respire, relaxe.